Não é muito da minha, do meu jeito de ser, mas eu fiquei muito iludido com a realidade. A realidade, eu, a, eu comprei uma realidade que não era realidade, sabe? Uhum. E, e quebrei a cara pra caralho depois, depois disso, entendeu? Então, foi, eu sinto que me iludi bastante, tá ligado? Quebrou como, cara? Ah, cara, eu. eu, eu depois, ó, depois que eu tentei passar vocês lá em 2013, 12 não lembro. Tolinho, Tolinho. Data... <risos> Caralho, ele tinha que mais, <risos> fazer mais do que 10 vezes o que ele tava fazendo. Não, não tinha nem competição. Mas, tipo, é, depois daquele, daquele tempo, eu meio que fui numa descendente, tá ligado? E eu meio que sumi da internet ah, durante tá. muito tempo, durante uns 4 anos. Então, é a percepção... A percepção de relevância, assim. Total, mesmo. é. Uhum. E aí essa percepção que eu tinha quando eu tava aqui no auge e aí depois quando eu vim pra cá me fez entender o quão iludido eu era, tá ligado? Entendi, entendi. É, eu sempre pensei nisso, falar o quanto você se apega ou não, né, as coisas, né? Tem um negócio de um certo desapego, sei lá, não sei dizer quanto eu sou apegado também, entendeu? Porque para falar a verdade, assim, é... a galinha pitadinha ela é muito forte, assim, ela tem uma força muito dela, sabe? Que até hoje tá aí, né? As crianças cresceram, mas quem tem criança pequena... Ainda assiste, com certeza. Tá lá, né? É, o canal tem um monte de view, continua bombando, tem licenciamento continua indo bem. É, então, assim, eu não sei, eu não... Vivi em parte, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre achei muito natural. Que eu, eu sempre pensei assim, falei, quantos desenhos vieram e foram, né? Eu não devo me iludir que o meu vai ser diferente, não preciso... Né? É, é natural que aconteça. Acho até que não tá, estranhamente não está acontecendo. Mas acho que uma hora pode acontecer também. E, e tudo bem, bem, né? Tudo bem. Vamos também. <risos> eu era, estava lá no topo do mundo agora. Não, não, eu nunca vou entrar nessa. É, cara. mas é, é que você também atingiu um patamar de sucesso que. Você tá, bom, sendo claro, se você tinha ganho tanta grana que foda-se. Não era o meu caso ali, tá ligado? Eu vou votar nessa história da galinha de ouro, mas fala. Não, mas é isso, basicamente. Você ganhou entendi, tanta grana que foda-se. Agora, mesmo se você acabar com galinha pitadinha e nunca mais existir, você vai para uma ilha particular e compra, sei lá, um então, fica então, fumando um charuto escoceso. Não é, não é isso que eu vou fumar. O, o, <risos> não, não, é, não é tudo isso de grana, não. Não, mas, mas é, é grana suficiente para ah, você parar. É Quando então, eu estava eu na minha baixa, se eu não fizesse nada, eu ia de fome, entendeu? Ah, é, é bem diferente. <risos> é. é bem diferente. Não, o, é sobre a galinha dos ovos de ouro, é duas coisas que eu tenho para dizer. Uma... É que a história da galinha dos ovos de ouro não se aplica à galinha, porque no fim a pessoa abre a galinha para pegar os ovos de dentro. <risos> Sim. E se ferra. A gente é. nunca teve essa ambição, assim, né? A gente sempre foi muito paciente. E segundo, que eu acho assim: como a gente sempre teve muito parceiro, acho que a, a, a sensação que as pessoas têm é, é um pouco distorcida mesmo, do quanto de grana que rola. E por último, e por último em terceiro, é, se eu tiver uma reclamação para fazer a respeito dessa história toda. Eu acho que é o fato de... Eu acho que esse sucesso comercial da marca deu uma ofuscada no resgate do cancioneiro nacional que a gente fez. Cara. É verdade. Porque a gente fez um resgate. E na época... É o que eu falo, hoje em dia tudo está muito naturalizado, assim, né? Todo mundo acha normal o que aconteceu. Mas, na época, não era. É, essas músicas estavam sumindo mesmo. Então... É, Tava uma avalanche de, de produção estrangeira entrando, os canais todos dominados tal. E a gente, pelo YouTube, ali, conseguiu recolocar as músicas, né? E eu acho que o grande valor da marca tá nisso mesmo, né? A gente é, resgatou essas músicas e o fato de ter marcado uma época também, que eu acho que isso daí deixa, deixa um rastro que daqui, sei lá, 20 anos, eu acho que ainda 20, 30 anos, se bobear até mais... É, se você for estudar a história da comunicação e a evolução... Mas mesmo a, a música que eu ouvia na minha infância, entendeu? Eu sempre falo isso, assim, um, um momento que eu acho que vai ser muito legal pra gente, quando já tá começando a acontecer, quando os, a, a, os pais que ouvi, ouviam Galinha Pintadinha na infância mostrando para suas crianças a Galinha Pintadinha, entendeu? E já tá acontecendo. Eu costumo falar sempre né, que... você se fizer um cálculo, em 2006, estava o um vídeo lá, né? Uma criança de... Quatro anos em 2006, ou seis anos em 2006 para facilitar, tá com 21 hoje. Se for meio apressadinha, já pode estar tá com um filhinho lá mostrando, É verdade. Né? Então, assim, aos poucos tá chegando. Então, assim, é, eu acho que o valor tá mais nisso daí mesmo, assim. Eu lembro que saiu uma, uma reportagem da Veja, eu acho, que era uma galinha sentada no... era é linda a capa, galinha sentada num ovo cheio de... É, num ninho cheio de ovo de ouro e tal. Os bilhões da galinha pintadinha, né? Eu falei... Tá não, é os nigos, né? <risos> bilhões. Entraram lá no Social Blade pra ver quanto tu ganhou assim, Só dia de seis os caras... Meu Deus. O, no, os números são bilhões, mas daí você vai lá na prateleira, entendeu? Você vai pegar lá o varejista que Quanto ficou pra Sony Music? Vai, vai, vai decompondo, decompondo cada parceiro fica so, com essa parte tá só sobra um tanto lá pra gente. Aí sobrou um bilhãozinho pra um. Foda. <risos> é um bom é. dinheiro, ótimo dinheiro. No, no, no, não vou mentir, né? Não vou fi, falar que não... <risos> Mas é bem, acho que é bem menos do que as pessoas imaginam, por exemplo, não vou ficar andando de arte, não vou ficar andando de jatinho, não tenho condições de andar de jatinho por aí, por exemplo, entendeu? Entendi, Nem entendi. Nem quero também, porque essa porra cai, entendeu? <risos> é, oh, esse lance de usar as músicas do cancioneiro e tal, é... isso tem, não tem aquela inchação de saco de copyright, não tem nada disso, tem? não. Isso daí tu pode fazer tranquilo Como à vontade. Writes. É, o que é difícil é você saber o que está em domínio público mesmo. Porque não é. existe nenhum fica, mecanismo que você que crave, entendeu? Que você fala... Ah, é, que... Tu já se fudeu Vai... em alguma? Ah, já. já é, duas. É? Duas músicas. Que nem chegaram a sair. Não, chegou a sair. Chegou a sair, mas... Então, uma foi o Coelhinho do DVD 1, que é aquela, aquela de olhos vermelhos, de pelos branquinhos. Sério? É, então, fizemos lá e tal. Mas tinha um livro que falava que ela era, era domínio público. Uma postura meio errada, eu acho, sabe? Que, ah, não, porque você vai se ferrar. Porque você é muito... E no fim, fechamos, fechamos um acordo, numa boa, né? É, terminou... Mas lá no México eu fiquei tão puto com ele, cara, que eu falei, quer saber, eu não vou gravar essa música. Ela tava traduzida. Ela poderia tá estar sendo, sendo cantada em espanhol agora. Entendi. Seria ótimo para a obra, <risos> entendeu? Mas o approach do, do advogado foi escroto. É, existe um erro, né, que eu acho que é... é a música é para ser tocada, cara. Então, assim, se eu quero tocar sua música... Fecha negócio, não, não, não fica pão da areia, é, é o oposto, entendeu? É, né? Eu toquei sua música, não falei com você, é ótimo, sorte sua, vamos acertar aí. Né? certo a gente junta lá, vê quanto que é o dinheiro e Dá dou, sua parte. Parte, é? É, dou sua parte. É, paga sua parte, acabou. Né? Não tem essa, assim, acho. sei lá, sei lá qual é, é, enfim, é. mas já, já aconteceu. E a outra, qual que foi? Foi a do Coelhinha? E coelhinho da Páscoa também. Então, ah, assim, não faça música com coelho. coelho, é. O problema é com o coelho, velho. <risos> Nunca mais faça música com coelho. E, e qual que é o segredo pra é, dominar a mente de milhões e milhões de crianças? Você, quando você tá montando. Eu vou falar mais tarde no programa. Boa. <risos>